Ho ho ho. ho, ho, ho, ho. <risos> Eu não consigo. Tem que ter. Olá, olá, olá. Meu nome é Vanessa. Eu sou o Rafael. E a gente faz parte do canal Vitamina Maluca, onde estudamos autismo, surdez, e, e viagens. E nós estamos lá do outro lado do mundo? Isso. Estamos agora no Sudeste Asiático, mais exatamente em Singapura. Na real, quem tá vendo a gente aqui na sala de casa, tem que saber que a gente antecipou e gravou tudo antes. Por isso que o fim de ano foi pauleira, né? Sim, isso mesmo. Pra não deixar ninguém na mão e a gente poder viajar tranquila. E, já que estamos no Natal, vamos começar pedindo presentes. Que presente você quer, Rafa? Nós queremos a sua companhia, os seus amigos, a sua família... Se inscrever no nosso canal. Isso aí, ó. Apoiado. Também queremos muitos joinhas. Isso. Né? Vamos então agora falar de histórias de Natal. Isso. Mas não tem nada a ver com Natal <risos> do passado, Natal presente, Natal futuro. Não, não, não nada disso. Não. Mas contamos histórias não são nossas. Tá é. bom? Vamos começar alinhando. Aqui em casa é tudo junto e misturado. Uhum. Aqui eu sou evangélica, então pra mim Natal é o nascimento de Jesus. E o Rafa. Eu sou de família judiária. Não né? tem Natal. Não, não tem Natal. <risos> eu fico sem presente. Ah, que dó, né, gente? E hum. eu não escrevo cartinha pra Papai Noel. Sério? Você adora Papai Noel? Tem então, gente... jeito. Mas não quer dizer que ele seja real, eu gosto do significar, significar, o símbolo no que ele é. Legal. Então, o legal disso é que não tem aquelas disputas de onde vai passar o Natal, onde vai passar a Réveillon, não, você é nosso, né? É, isso. Porque as datas não coincidem. O Ano Novo Judaico foi lá em setembro. Isso, às vezes cai em outubro. É, então assim, é a melhor coisa que tem, você não tem nunca problema com a sogra. <risos> Né, sobrinha? É. Vou contar pra vocês duas histórias de Natal. A primeira história é lá da minha infância. Eu era uma criança, um pouco trouxa, meio boba, uhum. e eu acreditei muito tempo em Natal, Papai Noel, até que chegou um dia, eu não lembro qual idade era, e a pessoa que sobrou, que é a mamãe, ela não sabe data de nada, né, Rafa? Uhum. Então assim, o meu pai, que lembraria de tudo, não tá mais aqui com a gente, já faz 10 anos, e a minha tia Tereza, que também lembrava tudo, também já morreu. Então uhum. a gente ficou assim, memórias perdidas. Mas eu era uma criança e eu queria muito, muito ver Papai Noel. E o meu pai, no dia de Natal, ele... Na hora de ir colocar os presentes na árvore, ele passou no nosso quarto e ele fez um pisca com a luz, sabe assim, quando acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. Sim, sim. Meu, na hora eu acordei, eu pensei, o Papai Noel tá chegando, meu, acorda, Vanessa, levanta. E daí, meu pai, vi, eu fiz silêncio, né, fiquei lá quase que sem respirar pra não assustar o Papai Noel quando eu ouvi que ele já estava na sala, porque eu tenho super audição desde infância. Daí eu fui pé ante pé pelo corredor, quando eu vi o meu pai colocando presente na árvore. O meu pai de pijama colocando presente na árvore, não era Papai Noel. <risos> caos. Alerta de caos. Eu corri, derrubei a árvore, chutei a árvore, meu pai me segurou, foi meio que caos. É, seu pai não podia escapado e falando Mas o papai não já passou aqui Eu só estou agendando para ele Tá, mas eu acho que na hora ele não esperava viu o susto, e eu peguei ele com a boca Na botija, você entendeu? É. Foi assim, bem caos E eu, eu na hora, não vou falar surto Mas eu meio que, deu uma crise Ali, eu não gostei da história Derrubei a árvore, quebrou tudo Eu lembro que na época ainda Os enfeites eram de vidro Sabe? Hum. Ai, era o um caos Lembrava tudo, né? Caos, caos, caos, caos. Daí, depois que eu me acalmei, o meu pai falou pra mim que realmente Papai Noel não existia, que eu já era uma mocinha e que era pra mim ajudar a guardar segredo pra Fernanda uhum. continuar acreditando. Era uma criancinha Fernanda. É, Fernanda era menor que eu, dois anos, hum. eu não lembro quantos anos eu tinha. Daí então eu resolvi guardar esse segredo e a Fernanda eu não lembro como ela deixou de acreditar em Papai Noel porque não fui eu que contei, meu pai me convenceu que eu tava fazendo um bem em guardar esse segredo porque eu era mocinha, entendeu? Uhum. Ela ainda era uma pirralha. É. Mas foi legal, foi bom que no ano seguinte a minha mãe comprou uma árvore de Natal muito maior, muito mais bonita e com um monte de enfeite que não quebrava que será, né? <risos> eu acho que ele estava esperto. Mas ok, essa é a história do, de um natal que eu me lembro. Antes de começar a história do nosso primeiro natal, uh -huh. eu vou contar uma outra história. Eu não lembro em qual data, em que aniversário de casamento, mas pais, mães, os filhos sempre estão de olho em tudo. E aprendem é pelo exemplo e repetem no futuro. Você sabe o que eu vou falar. Uhum. O que, que aconteceu? Eu me lembro de ter vivenciado a seguinte situação. a Minha mãe e meu pai, eles tinham lá no dia, acho que 25 de janeiro, fazem aniversário de casamento. Uhum. E em um ano em específico, meu pai, minha mãe percebeu que o meu pai não tinha comprado o presente e que ele não estava nem lembrando do aniversário. Caos, né? Minha mãe, o que que ela fez? Quando deu lá o horário que ela achou que era meio que limite e ela viu que não ele tinha esquecido mesmo, ela ligou na joalheria. Porque o dono era amigo do meu pai, nessa época, meu pai ele ainda era maçom, que ele deixou de ser. E o dono da joalheria era um maçom. Minha mãe ligou e falou, falando, manda aqui pra minha casa vários anéis, porque eu vou escolher um. Hum. <risos> e ele mandou. E a minha mãe escolheu um anel, um lindo, um anel lindo. E já ficou usando. daí quando, no fim do dia meu pai chegou, já tava tudo preparado para comemorar o aniversário de casamento e ele se tocou que ele não tinha presente, a minha mãe falou assim não, você me deu esse aqui amanhã você passa lá na joalheria tal e acerta com ele e juro, nunca mais na vida meu pai esqueceu nenhum presente, porque a minha mãe ela acertou o órgão que mais dói no ser humano não é? qual é esse órgão, Rafa? eu acho que começa com a Beijo, Paulo, termina com o. É, o tal do bolso. Nunca mais. E eu me lembro de ter presenciado toda essa situação. Não teve briga, não teve discussão, não teve choro, não teve batida de porta, não teve gritaria. Teve nada, só teve isso que eu achei até engraçado. E guardei na minha cabeça. Então, bem, para quem vai ser com no Natal, né? Não era Natal, era aniversário de casamento. E nem isso também. É. Ah, você tá falando da sua história. Daí agora nós entramos na máquina do tempo e chegamos no nosso primeiro Natal, uhum. dezembro de 2012. Uhum. Eu estava super empolgada com a história do Natal. Não. Porque era nosso primeiro Natal juntos, casados, e ia ser lá na nossa casa em Campinas. A mamãe e a Fernanda eram as nossas convidadas e você arrumou a ceia inteira para elas, lembra? Uhum. E foi super legal. Daí chegou a hora das trocas de presente. Todo mundo trocou presente entre si, menos você, né? Você só ganhou. Eu ganhei pouca coisa, amor. Claro, você ganhou três presentes. Você ganhou o meu, da mamãe e da Fernanda. É porque vocês têm o hábito de trocar presentes. Tá. Vocês têm. Daí, na hora, eu percebi que o Rafael não tinha comprado presente pra ninguém. Eu entreguei presente em meu nome, no seu, para a mamãe e para a Fernanda e o Diego. Uhum. Mas você mesmo não comprou nenhum. Você não comprou nem para mim. Pode explicar ou depois? Você quer explicar agora? Sim. Pode explicar. Rafael não comprou nenhum presente para mim no meu primeira, primeiro Natal com ele. Ele vai agora tentar explicar. Sim. Então isso se chama direito de resposta. É simples, é como a gente falou agora há pouco, eu vim de uma família judia, não temos a vida de colocar presente em Natal. Mas daí, você resolveu me deixar sem presente, e eu tinha que engolir essa historinha. Eu vou contar como eu fiz. Quando eu percebi que o Rafael não ia me dar presente nenhum, eu lembrei lá nas minhas memórias passadas, hum. nos Natais passados, dessa história da minha mãe, eu falei assim, meu, sabe de uma coisa? Eu vou fazer igual a mamãe, vamos curtir o dia hoje, vamos aproveitar esse Natal que tá todo mundo aqui na nossa casa e tava super fofo uhum. e amanhã eu resolvo, não tem problema, amanhã eu resolvo. E foi assim, eu não reclamei pra você, a gente dormiu de boa, quando a gente acordou tomou café da manhã e daí eu te avisei o que, Rafael? Que tá na hora de sair de casa e comprar um presente. Eu falei, Rafael, vamos pra Toque Stock, Talk que a gente vai comprar um presente de Natal pra mim. É assim que foi. Nós fomos. Você falou, como assim? Eu falei, é... Rafael, você não pode me deixar sem presente de Natal. Eu fui uma boa esposa, eu me comportei, eu fiz tudo certo. Eu mereço. E eu vou lá escolher. E ela acabou escolhendo. E escolhi o um negócio e... Foi caro, e até hoje a gente não usou. que a gente não precisa <risos> falar sobre isso. Falar que a gente só escolheu o gente ai, ah, tá bom, Pensa. não vamos nos sentar. Por que, que não pode falar que eu nem usei até hoje? Porque eu vou pensar que eu não sou onde dois, eles são malucos. Ah, Rafael, isso só reforça um outro assunto que no futuro eu vou falar. Eu tinha crises de consumismo. É. E muitas autistas também têm isso. É, mas não, eu quis aquilo, eu não sei porquê, eu acho que na hora eu queria te penalizar com alguma coisa cara. E o Brutonstein, lembra? Mas pagou, né? Pagou e nunca reclamou. O que isso mostra? Primeiro, a gente tá dando uma opção, uma saída pra quando a gente tem um problema e não quer uma briga. Pra que, que a gente vai brigar? Às vezes é só conversando a gente resolve. Eu acho muito perigoso o seu Foi. Nunca mais assim. Eu tirei sarro com ele durante muito tempo, né? Porque grudou, né? Poxa, meu primeiro Natal e sem presente do meu marido. Mas também para mostrar para os pais. Hum. Gente, criança está observando tudo o que está acontecendo. Ela pode não entender naquele momento o fato, entender as consequências, os porquês, mas ela está aprendendo por osmose coisas que no futuro são ferramentas para ela lidar com o mundo. Se minha mãe naquele dia tivesse batido perna, gritado, protestado, chorado, surtado, qual será a reação que eu ia ter no Natal? Eu acho que seria uma péssima lembrança, que grudaria na cabeça. É, e eu no Natal, eu ia ter agido de outra forma. Eu ia ter estragado o Natal de todo mundo. Hum. Eu ia pegar a ceia nossa e... Pff, levantar a mesa, sei lá. Hum, se compoda, se compoda. É, como... vocês estão entendendo? Então, pais, observem o como vocês estão agindo na frente das crianças. Essa é a principal dica de hoje. Uhum. E a gente tem que ir lá agora, lá... Onde a gente está mesmo? Singapura. Lá em Singapura curtiu o nosso Natal, tá bom? Isso. É, olha a diferença, é que a gente está comemorando o Natal antes de vocês, porque o horário é diferente. É. Então, uma vida longa, próspera para todos vocês. Que o Sim. sentimento, eu acho que, sabe, assim, os ensinamentos de Jesus nascem no coração de todo mundo no dia de hoje. Se você quiser desejar alguma coisa, pode desejar. Eu tenho certeza que o Papai Noel me escute Ele vem aqui, curte o vídeo. Ele chama o Paulo Norte inteiro para conte o vídeo também. E fala, manda um presente para todo mundo, para vocês todos. Com pinetinho. Curte o vídeo também, Vanessa e Rafael. <risos> Gente, um Feliz Natal para todos vocês. Eu também tenho mesmo que o Natal seja bom. Gostou, cheia de comida, deliciosa. Uma vida longa e leve. Uma vida longa, boa e próspera. Tchau, gente. Tchau, gente. Feliz Natal. Feliz Natal. Ho, ho, ho. Ha, ha, ha. <risos>